Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de virgem, então vamos lá, vamos ver aqui como está o momento de virgem e qual mensagem precisa ser transmitida, lembrando que eu estou seguindo a ordem dos vídeos mais curtidos, tá bom? desprendimento e vamos complementar com esse outro tarot Virgem, você pode estar se deixando levar por elogios ou críticas. E aqui mostra que é preciso um certo desprendimento interno, de modo que você apenas observe o que falam de você, seja bom ou ruim. Não se deixar levar por isso, porque gera uma dependência de esperar a aprovação do outro. E muitas vezes o outro não sente o que você sente quando vai fazer alguma coisa. É um momento para você se movimentar, gastar a sua energia, tirando um pouco o foco dos obstáculos ou da rotina do dia a dia. Do que te preocupa, ter momentos de lazer, de paixão pela vida e estar ao lado das pessoas que te fazem bem. Você está recebendo novas ideias que têm ligação com fatos do passado, tipo voltar a morar em um lugar que você morou na infância ou visitar alguém que você não vê mais. Vai ter uma conversa esclarecedora com alguém do passado, seja fisicamente ou resolvendo uma cena, um trauma, uma saudade. Mentalmente, em algum exercício específico, algo que você precisa fazer para liberar hum, energias bloqueadas. E pode ser uma conversa séria que te ajude a separar os sentimentos e entrar em equilíbrio. Usando mais o lado racional para se adaptar às mudanças e fluir com a vida. Atingindo aí um controle emocional para saber lidar com o que não pode mudar agora. E tendo esse carinho com você, você vai chegar em uma satisfação muito grande. Uma alegria interna. Nunca sentida antes, porque envolve paz, não importando o que aconteceu, porque você está bem com você mesmo e nada mais te afeta. E aí sim, você estará com tudo nas mãos para começar de novo, sendo feliz, vivendo de forma harmônica, e isso pode envolver alguém do seu lado, alguém na mesma vibração, alguém que te traga o que você não estava conseguindo lá atrás. Então, foi quando você se desprendeu, soltou esse sentimento interno, usou mais o, o lado racional, trabalhou as suas emoções que a felicidade vem, a felicidade verdadeira chega para você. E vamos trazer também uma mensagem com oráculo. Então vamos lá. Olha só, nostalgia novamente, ah, mostrando que você está muito ligado ao passado, precisa ter um desprendimento, precisa ter um foco no aqui e no agora. Percebe que na imagem ah, a personagem está tomando um café, conversando com uma amiga, mas o pensamento está longe. Ela não está vivendo agora, está ali no modo automático. O pensamento está no lugar, o corpo está no outro. E é o momento para você realmente trabalhar as emoções que estão presas, analisar o que, que você está carregando com você do passado e tem atrapalhado a sua vida. Expectativas. Não busque aprovação de ninguém. Tenha esse desprendimento de seguir o impulso do seu coração, da sua intuição, da sua vontade. Não espere a opinião do outro, porque o outro não sente o que você sente e não entende os propósitos da sua alma. Até o próximo vídeo e gratidão!